Vou salvar esse arquivo aqui com o pelo, então salvei, voltamos lá no 3ds Max agora e vejo que o pelo foi aplicado ao nosso personagem, só que em algumas partes o pelo vai ficar grande e em outras partes o pelo vai ficar pequeno. Vou deixar o Tiling aqui em 1, um, para ficar bem perceptível e agora sim dá para a gente poder notar. Então quando eu, como eu estava falando para vocês, aqui no nariz o pelo ficou bem pequenininho e aqui no corpo o pelo está grande. Essa proporção aqui não pode acontecer, tá? eu tenho que deixar na verdade a textura proporcional. E para isso eu tenho que voltar aqui no mapeamento do meu objeto e deixar ele naquela proporção que nós vimos através dos quadradinhos. Então vamos acionar aqui mais uma vez, vamos salvar o arquivo do Photoshop, vou deixar o tile em 20 novamente para visualizar o Tiling abrimos o mapeamento mais uma vez, através da janela Open UV Editor, o editor das UVs, selecionamos todas as nossas UVs, e vamos vir aqui no nosso painel lateral, e vamos clicar no botão Pack Custom. Quando eu clico aqui no botão Pack Custom, ele vai organizar as UVs aqui dentro do, da nossa janela, e vai deixar as setas todas do mesmo tamanho. Agora quando eu aplicar o pelo mais uma vez, Vamos dar um save aqui para salvar o arquivo. Voltamos lá no 3ds Max e os pelos vão ficar do mesmo tamanho. Então tem aqui a pelagem exatamente do mesmo tamanho, a mesma proporção, né? digamos assim. Bom, mais uma vez, vamos voltar aqui na nossa textura, ativamos as nossas setas né? através aqui do nosso painel e temos um mapeamento perfeito aqui do nosso urso. A partir de agora... Eu posso abrir esse mapeamento e pintar esse urso de forma bem tranquila, bem fácil mesmo. Para isso, nós vamos abrir o nosso editor de mapeamento. Mais uma vez, vamos salvar esse cluster aqui, lembrando que eu tenho que saber identificar cada uma dessas peças ou desses elementos. Né? Eu posso, por exemplo, organizar aqui. Vou falar aqui, por exemplo, que aqui é o corpo. Vamos deixar aqui os braços e as pernas próximos, né? Então posso deixar aqui as perninhas, vamos pegar o bracinho do personagem, aqui é o focinho, pego aqui os braços que estão logo aqui e deixamos eles próximos aqui da perna do personagem, então, vou rotacionar aqui um pouquinho também, pegamos aqui as mãozinhas, as patinhas do, do nosso personagem, vamos deixá-las próximas também, isso aqui vai me ajudar na hora de fazer a pintura, tá? Então inclusive... Eu sei que essa patinha aqui é do lado esquerdo e essa patinha aqui é do lado direito, ou vice-versa, né? Isso aqui, lá no personagem, representa o lado direito e aqui representa o lado esquerdo. Aqui também, nas orelhinhas, vamos deixá-las próximas. Vou deixar a área da orelha aqui já aproximada também. Eu tenho aqui os dois, as duas áreas de mapeamento. Vou rotacionar aqui para que fiquem na posição que eu que Eu vou entender a lógica. Então isso aqui é uma orelha do lado esquerdo. Essa daqui é uma orelha do lado direito. Essa daqui é a frente da orelha do lado direito. E essa daqui é a frente da orelha do lado esquerdo. Então notem que eu consigo organizar aqui o mapeamento de uma forma mais clara, né? Para que eu possa identificar na hora da pintura. Abaixo das orelhas aqui eu vou deixar o nariz, né? o focinho do personagem, o nosso ursinho deixar aqui nessa altura mais ou menos. Vamos pegar também o focinho aqui, vamos deixar abaixo aqui do nariz. Então observem que mais uma vez eu acompanho a lógica da pintura, né? o nariz eu posso deixar aqui dentro. Eu tenho aqui essa área do focinho do personagem, as patinhas deixo logo aqui abaixo. Aqui nós temos esse buraco da orelha, eu vou deixar o lado esquerdo e direito aqui posicionado do lado das orelhas. Temos aqui os dois lados e falta somente aqui os braços. Né? Os braços, na verdade, já estão organizados. Vamos só colocar aqui o corpo do personagem. Observem que em nenhum momento eu vou escalonar para não mudar aqui a proporção do nosso mapeamento. Tenho que deixar aqui sempre na mesma proporção. Então isso é importante para a gente poder aplicar o mapeamento lá na frente. Vamos posicionar os nossos objetos aqui agora dentro da nossa área de mapeamento. Se os objetos não couberem, eu vou selecionar tudo e vou fazer o escalonamento para que eles fiquem menores. E agora sim, eu organizo aqui dentro da nossa área. Então, veja que eu tenho aqui o um mapeamento perfeitamente organizado. Posso ajustar isso aqui de maneira que fiquem distribuídos, sempre mantendo a lógica para que eu possa pintar de uma forma mais fácil e mais rápida. Né? E aqui temos o nosso mapeamento. Agora... Vamos salvar esse mapeamento, então vamos vir aqui em Tools, Render UVW Template. Vou deixar aqui como Default o Render Target. Aqui dentro do, do tamanho da área de mapeamento, vamos deixar como 1024 e vamos clicar em Render UVW Template. Uma observação importante para vocês, se tiverem defeito aqui na malha, que nós chamamos de Overlapping, você pode conferir através do mapeamento ou da renderização de sólido, Tá? Para a gente poder perceber isso, eu vou atrapalhar aqui o mapeamento intencionalmente. Então vamos selecionar aqui essa área. Vou deixar essa área aqui fazendo um overlapping completo no nariz do personagem também nas orelhas. E fazemos a renderização como sólido. Quando eu renderizo, eu já percebo que aqui tem overlapping. Então isso aqui não pode no mapeamento. Tá? Vamos deixar aqui um pouco mais acima. Renderizamos novamente. Vejam que aqui ainda tem um problema acontecendo nessa área. Então sei que aqui eu preciso aplicar o Relax, que não foi aplicado. Vamos aplicar o Relax nessa área aqui. Perfeito. Fazemos a renderização novamente e agora sim está tudo certinho. Salvamos essa imagem lá dentro da nossa pasta. Vou salvar no, com o nome de Anwarp ou simplesmente UVW. UVW aqui vou salvar no formato png ou jpeg, tanto faz, tá? o nome aqui não importa nesse momento, abrimos essa imagem lá dentro do Photoshop, então posso abrir aqui a imagem que foi salva lá na nossa pasta, arrastando e soltando dentro do, do arquivo do Photoshop aqui em uma nova janela, e aqui eu posso aplicar essa textura lá no nosso personagem, inclusive eu vou fazer aqui o seguinte, vamos arrastar essa imagem, para cima do nosso projeto anterior então, eu vou arrastar aqui para dentro do Photoshop só que na aba anterior vou soltar logo aqui em cima damos um Enter vou colocar aqui a, acima do nosso Layer salvamos aqui o Ctrl S vamos lá dentro do 3ds Max agora nosso arquivo do 3ds Max e vamos abrir aqui vejam que o nosso ursinho já recebeu a textura só que ela está toda distribuída Voltamos no material agora, desse mapeamento, eu vou tirar o Tiling, vamos deixar somente um para um. Um para um, o mapeamento foi aplicado, vejam que o wireframe já aparece aqui para a gente. A partir desse momento, tudo que eu aplicar lá no mapeamento, vai ser aplicado aqui no nosso sim Então vamos ver aqui no Photoshop, eu vou pegar aqui somente essa área do corpo do cinho. vamos pegar aqui somente essa essa etapa aqui, nessa parte de baixo aqui do corpo, com a ferramenta laço, e eu vou criar uma máscara aqui nesse pelo. Então criamos uma máscara, Ctrl S para salvar, vamos lá dentro do 3ds Max agora, e observem que o ursinho já recebeu essa textura aqui. Se pintarmos aqui outra área, por exemplo o braço, né vou criar aqui mais um layer, e vou pintar o braço de vermelho, vamos passar aqui o brush sobre essa área do braço, Pintamos aqui de vermelho, vou deixar com o vermelho bem fechado. Ctrl-S. Vamos lá no 3ds Max mais uma vez. Aqui, na verdade, eu pintei a perninha do personagem, né? No caso do braço, é essa parte aqui que é a parte correta. Vou pintar aqui sobre essas duas áreas e salvar só para vocês verem que, conforme eu pinto sobre esse braço aqui, ele vai pegar um pedacinho do outro. Então, ele pegou esse pedacinho aqui né? da pintura que foi aplicada logo aqui. Para tirar isso aqui, eu pego a ferramenta laço e apago essa pintura dessa área. Ctrl S novamente, para salvar, e aqui vai sumir. A partir de agora, você está livre para criar as suas pinturas, né? você pode colocar um material único, aí, por exemplo, sobre o ursinho. Vamos colocar aqui um material único e salvar. Pode ser um material vermelho. Digamos que eu queira colocar aqui alguma textura, uma tatuagem no braço desse ursinho. Você pode simplesmente procurar aqui pela área do mapeamento que representa o braço. E aqui nesse braço, por exemplo, eu vou escrever aqui GFX Total. Então vamos colocar aqui um texto né, do próprio Photoshop. Vamos colocar GFX Total. Vou salvar aqui para ver em que área que vai aparecer esse texto. Ctrl S... Vamos lá no 3ds max e veja o que vai aparecer aqui nessa área do bracinho. Rotacionamos o GFX total nessa direção. Vamos ver aqui com o mapeamento que ele vai ficar dessa forma aqui mais ou menos. Salvamos mais uma vez, CTRL S e o GFX total vai aparecer um pouquinho mais abaixo. Agora subimos aqui em relação ao mapeamento. Vou deixar aqui nessa área. Salvamos mais uma vez. E vamos lá no nosso personagem. Vejam que eu apliquei aqui rapidamente, de forma bem fácil, né essa textura sobre o braço do personagem. Isso porque nós mapeamos esse personagem. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Se você gostou, já aproveita para deixar o seu like aí no nosso vídeo, curtir e compartilhar esse vídeo lá nas suas redes sociais. E eu aguardo vocês nas próximas videoaulas aqui do nosso canal e do nosso site GFX Total.